Você vai comprar através do site que é ecadeiras.com.br. Eles têm um showroom para você conhecer, mas a compra é pelo site, né, Rafael? Exatamente. Por favor, acesse www.ecadeiras.com.br. Acesse agora e já faça a sua compra. Essa cadeira é campeã de vendas. Essa cadeira é a nossa cadeira secretária, campeã de vendas, rodinha antirrisco, sistema Rex, Parcelinhas de 10, R$ de 35,99. Excelente custo-benefício Essa aqui é uma outra opção Essa é a nossa cadeira secretária as vegas Tem na cor cinza e cor preta Sistema relax, tela mesh Parcelinhas de R$ 39,99 Agora olha essa aqui, super luxuosa Essa é uma cadeira para categoria presidente Toda em couro, base cromada Parcelinhas de 8,299 Muito bom, e tem uma outra opção essa é a nossa cadeira Montblanc cinza. Tem na cor preta também três níveis de ajuste, 10 parcelas de R$ 45,99. Tem outras opções, por isso acesse ecadeiras.com.br e faça sua compra agora.